depois de um longo e tenebroso inverno quando vocês pensavam que ele não voltaria ele ressurgiu das cinzas. Para de piada, para de brincadeira. Gente, vou, logo no começo, já agradecer a ah, muita gente boa, mandando coisas espetaculares, assim, sabe, que enchem ah, a estima da gente de felicidade, deixa a gente bem satisfeito. Ah, vamos, vamos cuidar do que a gente tem para fazer. Negócio é o seguinte: você tá lá, você vai trocar. O salto do sapato. Vai trocar a capinha, bacana. Você tirou, o que você descobre? Você descobre que ele é oco. Você descobre que ele é oco. É, vou dizendo já desculpa pela falta de iluminação. Por enquanto não deu para iluminar. E aí, ele sendo oco, o que vai acontecer? Quando eu colocar o material, quando eu colocar alguma coisa aqui. A possibilidade de quebrar de furar de e como evitar isso preenchendo esse espaço aqui eu preenchi o espaço com EVA esse no caso aqui um EVA bastante duro e é dessa cor foi de propósito para que você pudesse enxergar o que foi feito tá ok o EVA pode ser preto, pode ser desse daqui macio, ele pode ser mais fininho, eu normalmente guardo os pedacinhos e aí quando há necessidade a gente vai e faz ah, eu acho que já falei, já expliquei, então eu vou mostrar aqui um pouco meio acelerado daquele jeito que o pessoal gosta, falou? um abraço, daqui a pouco a gente tá de volta Gente, tá aí, ó, aquele salto oco preenchido com EVA, tá? Preenchido com EVA. No caso, eu usei esse aqui amarelo, já falei, você pode usar preto, branco, azul, cor de rosa, não importa. O importante é o excelente resultado que você vai oferecer para a sua cliente. Ou para o seu cliente. Se o cliente quiser usar o sapato, até que não é de todo mal. Uh, eu espero poder continuar uh, tirando dúvida de quem tiver, uh, mandou, eu nem sempre posso responder no mesmo dia. Mas assim que eu tenho oportunidade, eu respondo, agradeço demais o carinho, a gentileza, a forma bondosa que muita gente está se referindo ao nosso canal, à nossa pessoa e ao nosso trabalho. Então, é isso aí, tá? Qualquer dúvida, o número você já sabe, né? Se não souber, assiste o outro vídeo, compartilha, faz alguma coisa para ajudar-nos. Tchau, fui.